gente, tudo bem? Espera um pouquinho. Tem uma gambiarra aqui, eu tô no hotel Hamptons by Hilton em Varsóvia. Toto pau. E ontem pro um show, que eu espero que vocês já tenham assistido o vídeo, se eu não coloquei. Eu vou colocar aí na des... é, no balãozinho. O vídeo do Sam Smith da Dua Lipa. Eu vim assistir o show aqui em Varsóvia. Foi incrível, eu chorei tanto, eu amei. E ontem eu fiz uma pele que incrivelmente durou bastante. Durou porque tava muito sol, muito quente, muitas pessoas. Então eu vou tentar reproduzir um pouquinho do que eu fiz ontem e eu espero que vocês gostem então a gente vai começar utilizando o fix plus da mac então eu gosto de centralizar ele aqui nessa área em volta do meu nariz porque é onde sai mais rápido a base tá dou umas borrifadas com a boca fechada espera um pouquinho o produto dá uma secada no rosto Plus, ele adere bem rápido e ele deixa essa textura na pele e aí pra área dos olhos Pra, pra área de hidratação Eu tô usando esse hidratante da Clean Então ele é um hidratante à é base de água Eu comprei ele aqui quando Eu cheguei em, em, na Polônia Eu não tenho utilizado para ser bem sincero Porque eu uso o meu da Neutrogena Mas eu gosto de passar ele Aqui, ó, em volta Embaixo dos meus olhos Embaixo do olho, né E aqui em volta do nariz Porque o meu nariz ele é um filho da mãe. Ele resseca bastante. Aqui é uma sombra, um duo. do para as sobrancelhas da Vult. E aí na tampinha eu jogo um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque Fix Plus é caro, né? E aí na tampinha você vai pegar um pincel da sua preferência, que você goste. E aí você vai umedecer. E aí vai vir aqui nessa junção. Então... Só pra pigmentar mais a sombra, sabe? O que eu mais gosto de preencher a sobrancelha é na hora de pentear a sobrancelha. Vocês estão vendo assim porque a luz tá aqui, não tem como ligar nada, então... Por que que eu tô fazendo isso agora? Porque eu tô deixando a sobrancelha, a pele secar e ficar bem hidratada, tá? Então, com a pele bem hidratada, eu vou saber que a base vai demorar mais pra craquelar e vai ficar uma... um... Sabe, bonito? Pronto, ó Eu consigo sentir que a pele tá meio que grudenta Isso porque ainda não hidratou bem Mas isso é porque tem o Fix Plus o Fix Plus contém um pouco de glicerina na fórmula Bem... Peguento, assim, tá? Primeiro a gente vai pegar um iluminador Em algumas outras áreas do rosto ó, Só pra depositar Aqui aqui é a base da L'Oreal é o tom 22 ele é um pouco mais escuro para mim só que eu não vou usar ele no rosto todo eu vou usar só em algumas partes e aí eu vou só fazer umas bolinhas assim porque a minha intenção não é fazer cobertura de rosto e sim só mesmo daquela tapiada da Makeup Revolution eu vou pegar a pontinha também E só fazer um dot Porque esse corretivo é muito pigmentado Essa cor é a cor C3 E aí um pouquinho no meio Já tem muito produto Aqui Só pra dar uma escurecidinha Nesse corretivo E um pouquinho na testa Também Ela já tava meio úmida de ontem Então agora eu vou só aqui ó Batendo Observando o mundo porque esse processo de bater vai fazer com que a base penetre mais no rosto, nos poros no caso Ok, estamos com a base pronta Se a sua base tá craquelando, pode ser muito bem a sua culpa também Se você não hidrata e não faz uma esfoliação Tipo, na minha área eu tenho dermatite, então nessa área aqui, ó ela sempre dá uma ressecada e aqui também, porque eu tenho dermatite, aí fica umas casquinhas, é bem ressecado, e essas malditas dessas cascas. Colocar muito pó, mas muito pó nessas áreas mais claras para durar mesmo. Então eu pego com um pincel ou com uma esponjinha e aí eu vou ó, assentando e colocando mesmo. Como é de dia, aí tudo bem, né? Ele é um pó translúcido. Ele vai ficar aqui pra me ajudar a segurar essa barra. Você pode parar pra pensar, mas Emerson, não vai ficar demais? Não, porque depois eu vou vir com o Fix Plus e dar um tch tch, tch. Aí quando você coloca o Fix Plus em cima de um pó, ele meio que mistura um pouquinho com o pó. e ele vai dar uma assentada mais na sua pele. Vai tirar aquele aspecto de pó, pó, pó, assim. Mas isso de ter pelinhas é porque... Você está hidratando o seu rosto sempre? Entre as hidratadas você faz uma esfoliação de pele? Porque não adianta só você hidratar Você tem que esfoliar, retirar aquela pele mortinha Você tem que fazer uma renovação uma coisa que eu ainda não descobri é que Como é que eu uso o ray sem marcar Impossível eu acho o Ray-Ban fica aqui em cima, né? Então eu não sei como fazer com que o ray não marque. Esse pó, ele é do cot é o pó que eu tenho utilizado. Eu vou colocar na descrição abaixo o nome dos produtos que eu tenho. Às vezes o iluminador ele não pega, mas mesmo assim eu vou tentar passar ele por cima. Aqui, ó. Bem aqui um pouco difícil pra vocês verem às vezes eu acho que ele tira muito produto então você vai pegar bem pouquinho de produto vai começar aqui, ó nessa lateral e vai descendo mas não arrasta, só deposita e pega bem pouquinho de produto aí aqui você dá uma esfumadinha com sua sobrancelha bem pouquinho, porque assim, é uma maquiagem de dia é mais pra fazer umas pictures da minha face. Desde que a gente fez isso, um foi Plus novamente, ó. Agora deixa, não fico fazendo muitas movimentações. Deixa a pele absorver. É isso, ó O Fix Plus ele absorve Na pele E aí quando você aplica Você vê a pele tão bonita Mas tão saudável É um produto caro? É um produto bem caro Mas ele dá esse efeito No Brasil agora tem outras marcas que fazem uns produtos similares Eu nunca testei Gostaria muito Quem quiser me mandar, me manda Mas é isso que eu tenho gostado tá? E aí pra finalizar esse aqui, é, eu não gosto muito do pincel em si, porque eu acho que esse, acho esse pincel uma bosta, falando bem francamente Mas aí eu começo a fazer um design aqui na minha sobrancelha Eu vou penteando os pelos na direção que eu quero, então eu quero todos os meus pelos aqui pra área de cima E na entrada eu quero os meus pelos um pouquinho mais bagunçadinhos pra lateral o legal, o ruim desse pincel é que ele, você não tem muita precisão pra pentear tudo Mas o legal é que ele tem uma pontinha Enfim, ele tem essa pontinha que se você acha que tá faltando algum produto Você vai lá, marca com a pontinha E aí você penteia o produto E aí ele fica bem, bem, bem esfumadinho, sabe? Então foi essa maquiagem mais ou menos Eu fiz só uma pele com bastante iluminado uh, Para o festival de ontem Então se você está indo para um festival Ou se na sua cidade é muito quente Como está aqui Eu acho que isso aqui é uma boa dica Então bastante hidratação uh, Mesmo que a sua pele seja oleosa assim como a minha Hidrata bastante Porque isso é importante Para um bom uh, Para um bom cuidado de pele na verdade. E não adianta se você é a primeira vez que você vai fazer uma maquiagem E você vai passar a base e vai ficar ruim Isso significa que você tem que ter um cuidado com a sua pele sempre Então, o que eu tenho feito Cuidados que eu tenho feito é usar bastante vitamina C Ácido hialurônico Ou até mesmo, é hidratar sempre o rosto, bem assim, sabe? Não só passar um hidratantezinho e já tacar. Porque se você passa só um hidratante, na hora que você for passar a base, ele vai ficar igual uma lama. Então é importante você fazer um cuidado sempre, sabe? Tipo, com uh, o tratamento da sua pele, porque aí vai ficar um resultado bom. É assim como o corpo, se você quer ter um corpo magro, bonito, você vai pra academia. No caso, não tô indo, mas é um caso parecido, sabe? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Me conta aqui um pouquinho abaixo qual é a sua rotina de pele. Como é que você faz. Se você usa os mesmos produtos, se você tem produtos diferentes. É, me conta um pouquinho para eu saber como é. Vai que eu adapto isso na minha e quero também trazer. E pra fazer isso, eu usei uma necessaire ó se eu fosse fazer uma maquiagem com já ia ter outras coisas, mas eu usei essa necessaire aqui, ó. Ela tem quase um palmo de necessaire, então não é muito produto pra você trazer, ó. Tem até um espelhinho. Se tenham gostado do vídeo, se gostou, clique em curtir, divulga pros amigos. Se tiver algum amigo que tem pele oleosa, passa esse vídeo pra ele, porque aí vai ser ótimo, tá bom? Fiquem bem, um beijo. Tchau!